Muito bem, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a quem está aqui na sala Zoom, boa noite a quem estiver nos assistindo pelas redes sociais do Centro de Cultura Esperança Vermelha e cumprimento também a quem vier nos assistir em outro momento. Meu nome é Walter Pomar, eu faço parte do grupo de pessoas que mantém o Centro Cultural Esperança Vermelha. Como sabem, o ccv é um espaço da esquerda de Campinas. Ele é sustentado integralmente por contribuições militantes e mensais de pessoas de diferentes partidos, de diferentes tendências, de pessoas que, mesmo não sendo filiadas formalmente a nenhuma organização, integram o que a gente pode chamar de grande partido do povo brasileiro que luta contra a exploração, a dominação e a opressão de todos os tipos cores e sabores. Bom, uma das atividades do Centro Cultural Esperança Vermelha é esta roda de conversa, que já assumiu diversas formas, diversos formatos, e que no último período vem sendo capitaneada pelo Adriano Bueno. Acontece que hoje o Adriano está participando de uma importante atividade cultural e me pediu que o substituísse aqui na tarefa. De cara, eu peço a ajuda de quem tiver acompanhando, a repercutir eh, nas suas contas, nos seus perfis de Face, porque, por razões técnicas, eu não consegui transmitir diretamente para a página de Facebook do CCV. Eu transmiti indiretamente, através eh, de um canal de YouTube que eu e a Soraya colocamos eh, no perfil do Face do CCV. Então, eu não estou conseguindo acompanhar para saber se lá está aparecendo corretamente. É, sei que no Facebook, no YouTube está, mas não consigo saber se está se tá aparecendo corretamente. Então, eu pediria a quem é, puder nos ajudar que divulgue para as pessoas esse link, é, essa informação de que está sendo transmitido pelo YouTube e do YouTube sendo transmitido para o Facebook. Quem puder ir também na página do CCV, no Facebook e checar, eu agradeço e também agradeço, se puder, indo até lá, informar para as pessoas que estão lá que podem fazer por esse canal que eu acabei de explicar. Bom, isso posto, que são as famosas <risos> preliminares, eh, vamos então desenvolver o tema que a gente combinou desenvolver no dia de hoje, né? Hoje é dia 31 de agosto e nós decidimos tratar de dois temas, na verdade. O primeiro deles é o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que ocorreu há exatos cinco anos, né? A fase final, o desfecho do golpe, no dia 31 de agosto de 2016. E o segundo tema é a comemoração do 7 de setembro, mais exatamente o Grito dos Excluídos o fora Bolsonaro, que está enfrentando uma série de contingências esse ano. Eu vou começar tratando do golpe, vou começar rememorando o passo a passo né, do golpe de 2016. E acho bom a gente começar lá atrás, porque tem gente que acha que o golpe foi um raio em céu azul. É importante lembrar que a República Brasileira nunca foi muito democrática. De 1889 até 1930, a gente teve governos oligárquicos, eleitos por uma minoria do povo brasileiro e, através de processos eleitorais, totalmente viciados. De 1930 até o final de 1945, a gente teve uma ditadura que assumiu diferentes formas mas nenhuma das quais pode ser considerada democrática do ponto de vista da maioria do povo. Do final de 1945 até o dia 1 de abril de 1964, nós tivemos um período de certas liberdades democráticas, mas cheia de obstáculos, é, cheio de obstáculos contra os camponeses, contra os trabalhadores, contra os sindicatos, contra a esquerda, especialmente contra os comunistas, que, por exemplo tiveram seu partido jogado na ilegalidade. E foi um período, esse que vai do final de 45 até 1 de abril de 64 cheio de golpes, muitos fracassados, como aquele de 1954, que foi interrompido pela reação popular ao suicídio de Vargas, até aquele tragicamente vitorioso golpe militar de 1 de abril de 1964, que deu início a 21 anos de ditadura. E, em 1985, veio um governo de transição, né? eleito por um colégio eleitoral que durou até 1989 e que foi encabeçado, incrível, por aquele que tinha sido o presidente do Partido da Ditadura, o presidente do PDS, o senhor José Sarney, marimbondo de fogo. De 1989 até 2016, transcorreu o mais longo e amplo período de liberdades democráticas no Brasil. Talvez por isso, muita gente que nasceu nesse período é, fique espantado com o que está acontecendo de 2016 para cá, porque parece um ponto fora da curva, quando, na verdade, o ponto fora da curva na história do Brasil foi o período 89-2016, que, de fato, em comparação com o passado, foi o mais longo e amplo período de liberdades democráticas que nós tivemos. Agora, não foi a quinta maravilha do mundo. Influência do poder econômico, oligopólio da comunicação, uma Câmara eleito, eleita, sem respeito pleno à proporcionalidade, né? um cidadão, um voto, que é um princípio basilar, a Câmara dos Deputados não respeita este princípio básico na sua composição. Um Senado sem proporcionalidade alguma, mas com todos os direitos, direito de Câmara Revisora, a maioria do povo brasileiro não se expressa matematicamente na Câmara, e muito menos no Senado. Mas o Senado tem o direito de revisar as decisões da Câmara, quer dizer. Bom, apesar disso e de outras coisas, esse período, de 89 até 2016, foi o mais amplo período de liberdades democráticas que a gente teve desde a proclamação da República de 1889. E isso explica porque nesse período a gente teve, além de mais ou menos 13 anos de governos neoliberais, o que seria alguma coisa normal na história do país, a gente teve cerca de 14 anos de governos encabeçados pelo PT. Bastou ter um pouquinho mais de liberdade democrática que a esquerda conseguiu conquistar o governo federal. E isso foi, cá entre nós, o suficiente para que a classe dominante brasileira torcesse o nariz e ligasse o modo golpista que lhe é característico. Logo no início do governo Lula, vamos lembrar, no ano de 2004 e depois 2005, se abriu uma grande crise, a famosa crise do Mensalão. E, num certo momento, tudo indicava que eles iam pedir o um impeachment do presidente Lula. Mas eles recuaram disso porque acharam que era melhor deixar Lula sangrar até perder as eleições de 2006. Como disse o picolé de chuchu, senhor Geraldo Alckmin, naquela ocasião. Bom, acontece que Lula não sangrou até morrer, não sangrou até perder. Houve uma reação da esquerda partidária, uma reação do PT, uma reação da esquerda política e social, dos movimentos, da base social do governo, do próprio Lula, e nós vencemos as eleições presidenciais de 2006, e elegemos a companheira Dilma Rousseff, presidenta da República, em 2010. E, em 2014, quando a classe dominante achava que aí sim ela ia ganhar as eleições com o senhor Aécio ah. Neves, a Dilma ganhou, no segundo turno da eleição presidencial de 2014, com 51,64% dos votos. Junto dela <risos> estava, desde 2010, um cidadão chamado Michel Temer, né? que foi colocado na chapa para ampliar e para aumentar o diálogo com o Congresso, para a gente ver onde que vai dar determinado tipo de discurso, de ilusão, de linha. Bom, o fato é que as eleições terminaram com a vitória da Dilma, e as elites brasileiras, naquele momento capitaneadas pelo cidadão Aécio Neves, decidiram não esperar 2018, decidiram não correr o risco de perder de novo. E foram para o golpe. Né? Essa decisão de ir para o golpe foi tomada na noite do segundo turno de 2014. E é público e notório que foi isso. E quem encabeçou isso foi o PSDB, com seus aliados do que eu chamo de direita gourmet. Né? para diferenciar da direita cavernícola. Né? Sendo que a diferença entre eles é bem menor do que muita gente pensa. Bom, foram para o golpe e, para isso, inventaram um pretexto, com base no qual moveram um processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. A lei que rege o procedimento de impeachment no Brasil é de 1950, e ela foi atualizada depois do processo de impeachment do Fernando Collor, que ocorreu em 92. Bom... De acordo com essa lei, cabe ao presidente da Câmara, naquela época o senhor Eduardo Cunha, deflagrar o processo. E ele o fez no dia 2 de dezembro de 2015. Naquela época, havia 37 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados contra Dilma Rousseff. Hoje em dia tem mais de 160, está certo? Contra o Cavernícola. Só que o Eduardo Cunha escolheu um desses pedidos, o pedido apresentado pelo Hélio Bicudo, expetista, pelo Miguel Reale Júnior e pela Janaína Conceição Pascoal. Esse pedido de impedimento era baseado na acusação de que a presidenta Dilma Rousseff teria cometido um crime de responsabilidade ao não respeitar a lei orçamentária, a famosa pedalada fiscal. Bom, Eduardo Cunha, então, aceitou a abertura do processo no dia 2 de dezembro de 2015. Porém, em 8 de dezembro, logo depois, um ministro do Supremo Tribunal Federal, de nome Luiz Edson Fachin, suspendeu o processo, porque havia questionamentos sobre a sistemática. E isso gerou um certo ruído, porque até aquele momento, o Fachin era considerado como alguém próximo da esquerda, próximo dos movimentos sociais, tinha votado na Dilma. E, para surpresa geral dos iludidos e especial, no dia 16 de dezembro, esse Fachin, aliás, a maioria dos ministros do Supremo, votou pela manutenção da decisão que mudava o rito do processo e, com isso, destravou o processo, aumentando as chances de impeachment da presidenta Dilma. Vamos lembrar que isso está acontecendo em dezembro de 2015. E o processo foi andando. Em março de 2016... Tá certo? é quando acontece a condução coercitiva do presidente Lula. Né? É, vamos lembrar que, nesse período, ocorrem grandes manifestações da direita, manifestações contra a corrupção e contra o governo Dilma. Por exemplo, no dia 13 de março de 2016, teve uma grande manifestação. E, no dia 16 de março, teve um ruidaço também. Por quê? porque a presidenta Dilma queria nomear o ex-presidente Lula para o seu ministério, para ele comandar, a partir da condição de ministro, a reação. E um outro ministro do STF, o senhor Gilmar Mendes, que hoje posa de progressista, etc., foi quem deu o canetaço para impedir aquela que poderia ter sido uma arma importante do governo Dilma para se defender. E, no dia 17 de março, no dia seguinte, exatamente a essa movimentação que bloqueou a chegada do Lula à Casa Civil, no dia 17 de março, a Câmara elegeu os 65 integrantes da Comissão Especial que daria curso ao processo. Votaram a favor dessa comissão, que era proporcional, 433 parlamentares. Notem que o processo foi andando, como se tivesse em curso uma coisa normal, como se fosse aceitável, né? como se não, era, não fosse necessário fazer alguma coisa extraordinária para barrar aquilo. Bom, na comissão havia representação de 23, 24 partidos, era uma comissão suprapartidária, né? pluripartidária, perdão. Essa comissão elegeu como... É, presidente da comissão, um cidadão chamado Rogério Rosso, que era aliado do Cunha, líder do PSD. Lembra? O PSD, que tem gente aí dizendo que pode vir apoiar o Lula, etc. E foi para relator o Jovair Arantes, outro aliado do Cunha, um cara do PTB. A defesa da presidenta Dilma perante essa comissão de parlamentares, comissão de... 65 integrantes, né? foi feita pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e por um professor de direito tributário chamado Ricardo Lodi Ribeiro. E ambos foram argumentar que não procedia, que não tinha havido nenhum tipo de desrespeito à lei orçamentária. Detalhe curioso, a defesa, de novo, feita na base técnica. Claro, porque... E quem era esse Ricardo Lodi? É bom citar que ele era sócio do escritório de advocacia do qual fez parte um outro ministro do Supremo, um senhor chamado Luiz Roberto Barroso. <risos> bom, o fato é que também acabou sendo admitido para fazer a defesa da presidenta Dilma, o então advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que no dia 4 de abril fez a defesa e finalmente falou no local que aquilo era o seguinte, esse processo de impeachment não estava de acordo com o que a Constituição previa. E crime, impeachment sem crime de responsabilidade, é golpe. O problema é que, se era um golpe, não era possível continuar admitindo a tramitação de maneira normal. E a crença era de que ia ser barrado, porque com argumentos tão frágeis, com acusações tão frágeis, imagina! Né? Bom, o Jovair Arantes fez a leitura do relatório no dia 6 de abril e lá ele disse, olha só, a profunda crise brasileira não é só econômica e financeira, mas é também política e principalmente moral. O governo perdeu sua credibilidade aos olhos de nossa sociedade e perante a comunidade internacional. Tais atos justificam a abertura do excepcional mecanismo do impeachment. Esse é um trecho do relatório do Jovair Arantes, admitindo o impeachment na tal comissão de 65, né? Vejam que escândalo, né? A gente está hoje como está no Brasil, e eles falavam isso no governo da presidenta Dilma. Então, assim, por esse critério, o cavernícola devia ter sido ejetado da cadeira há muito tempo, né? Por oportunismo, demagogia. Mas o relatório foi aprovado na comissão por 38 votos a 27 no dia 11 de abril de 2016. E, no dia 15 de abril, foi aberta uma sessão da Câmara dos Deputados em que a Câmara decidiria se o processo ia ser admitido. Né? Foi uma sessão bastante longa e o fato é que a sessão definitiva foi naquele famoso 17 de abril, em que os deputados podiam votar sim ou não. Sim pela admissibilidade do impeachment e não contra a admissibilidade do processo de impeachment ou podiam se abster precisava de 342 votos para receber, admitir e mandar para o Senado o processo. Né? O próprio Eduardo Cunha votou, como todo mundo lembra, teve aquele voto inesquecível do Cavernícola fazendo loas a um torturador. Né? Teve outras manifestações por Deus, pela família, pela minha tia, pela minha sobrinha, pela vovó. Teve gente que votou contra a corrupção e foi preso dias depois. <risos> um show de horrores. É certo? E é bom lembrar que o fato é que eles tiveram 367 votos a favor do impeachment e só houve 137 votos contra. E aí caiu a ficha. A grande ficha de que fala o Laerte caiu. Né? Todo mundo aqui deve ter passado por essa experiência. Nós estávamos no Vale do Angabaú e as pessoas acreditavam que era possível barrar. Tinha a ilusão de que as conversas que o Lula tinha tido naquele momento iam um virar o voto, que as pessoas... <risos> golpe em marcha, um golpe organizado pela direita, pelos meios de comunicação, com apoio das forças armadas, com apoio do sistema judiciário, com apoio do empresariado. Era isso que estava em marcha, né? E só, só o conjunto da esquerda brasileira só se deu conta disso no dia 17 de abril. Vamos lembrar que havia, inclusive, setores da esquerda, alguns até hoje muito moderados mas que naquela época adoravam fazer oposição ao governo Dilma, que diziam que não tinha golpe coisa nenhuma, que isso era uma invenção, que isso era uma uma armadilha retórica usada pelo PT para subordinar os partidos à esquerda do PT ao governo Dilma, né? Que não tinha golpe, imagina por que ia ter golpe se o governo Dilma e os governos do PT eram aliados do empresariado da direita? A gente não entendia nada do que estava acontecendo no país, né? Bom, o fato é que o processo passou para o Senado. Né? Foi lido o parecer da Câmara, foi criada uma comissão especial, com 21 titulares e 21 suplentes, 42 senadores. Foi eleito para presidir essa comissão especial do Senado Raimundo Lira, da Paraíba, PMDB da Paraíba. Foi escolhido para relator o Antônio Anastasia, do PSDB de Minas. Em 19 de abril, né, foi lida na sessão do Senado a decisão da Câmara. No dia 29, a defesa foi apresentada. Novamente, estiveram lá o Nelson Barbosa, ministro da Fazenda, o Zé Eduardo Cardoso. E também participou, enfaticamente, da defesa a Cátia Abreu, que era ministra da Agricultura. Tinha muita influência no Senado e era uma pessoa ligada, tradicionalmente, ao empresariado rural. Bom, no dia 4 de maio, a Anastasia apresentou parecer favorável ao processo de impeachment. A comissão aprovou. Né, por 15 votos a favor e 5 votos contra, o parecer, o relatório do Anastasia, e o texto foi para plenário. Né? Nesse processo, é interessante falar, que no meio dessa discussão sobre... termina na, na comissão e vai para plenário, ocorreu um episódio insólito, que o Eduardo Cunha já havia feito o serviço, foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal e depois seria, inclusive, preso, né? e assumiu como presidente interino da Câmara o Valdir Maranhão, do PP, que tinha votado contra o impeachment e decidiu anular a sessão que aprovou a admissibilidade do impeachment da Dilma, né? a pedido do advogado geral da União, Zé Eduardo Cardoso. E, enfim, instalou-se uma crise que durou não mais do que um dia, a rigor, e é incrível que, naquela circunstância, o Renan, a OAB, criticou a posição do Valdir Maranhão, e o Renan Calheiros ignorou solenemente e deu continuidade ao processo. Ele, novamente, é importante lembrar que estava em curso um golpe, e qualquer coisa que se fizesse contra um golpe era legítimo, mas figuras como Renan Calheiros também, outro que depois esposa como Laná né? Muito bem. A os senadores aprovaram a abertura no dia 12 do processo de impeachment, por 55 votos a favor e 22 contra. A presidenta Dilma foi afastada ainda no mês de maio e o traidor Michel Temer né, passou a ocupar interinamente o cargo de presidente da República. Sempre é bom lembrar, o Temer não veio para a chapa da Dilma de Cegonha, não caiu de paraquedas, alguém o colocou lá. E ele fez um serviço... É, sujo, extremamente, extremamente é, útil para os golpistas, ele participou ativamente da articulação golpista. Né? Muito bem, a partir desse momento, então, já em maio, a presidenta Dilma está afastada é, e o processo prosseguiu no, Sena no Senado. Né? O Senado aprovou, no dia 10 de agosto, por 59 votos a 21, o texto principal do relatório que recomendava o julgamento da presidenta. A presidenta, a partir desse momento, deixou né, a situação em que ela estava e passou a condição de ré é, e começaram as fases finais do processo. A Dilma compareceu ao Senado no dia 29 de agosto para se defender pessoalmente, e no dia 31 de agosto de 2016, há exatos cinco anos, o plenário do Senado condenou a presidenta Dilma Rousseff à perda de seu cargo por 61 votos a 20. É importante é, lembrar esses números e lembrar que, nesse momento, o cavernícola não era nada. Quem cometeu esse golpe foi a direita gourmet, esses que hoje tentam se distanciar do Bolsonaro, mas que foram os responsáveis por começar esse processo, que já tem cinco anos, de, na verdade, um golpe continuado, usando como pretexto uma acusação ridícula de crime de responsabilidade fiscal. Né? Bom, houve uma segunda votação ainda nesse dia para decidir se a presidenta Dilma perderia os seus direitos políticos ou não. E ela teve 42 votos a favor e 36 contra. Né? Então, nesta questão, nós vencemos. Por isso, inclusive, a presidenta Dilma pôde concorrer ao Senado por Minas Gerais. Né? É, haveria é, Era necessário 54 votos a favor, enfim, eles não tiveram condições de ganhar essa. No próprio dia 31 de agosto, a presidenta Dilma Rousseff leu um discurso, que eu vou aqui ler trechos, que é bastante importante, né no que, pelo que ela diz. Né. Ela diz assim, Hoje o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas quatro eleições. Não ascendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura me atingiu quando era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar desfechado hoje, por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. É uma inequívoca eleição indireta, em que 61 senadores substituem a vontade expressa por 54,5 milhões de votos. É uma fraude contra a qual ainda vamos recorrer em todas as instâncias possíveis. Causa espanto que é a maior ação contra a corrupção da nossa história, propiciada por ações desenvolvidas e leis criadas a partir de 2003 e aprofundadas em meu governo, leve justamente ao poder um grupo de corruptos investigados. Eu vou reler esse parágrafo, porque ele é muito interessante para a gente refletir. Causa espanto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 e a presidenta Dilma Rousseff, além de se referir a essa operação como a maior ação contra a corrupção de nossa história, diz que ela só foi propiciada por ações e leis criadas a partir de 2003 e aprofundadas no próprio governo dela. Ou seja, as armas utilizadas contra nós foram fabricadas por nós mesmos, achando que isso estava sendo feito contra a corrupção mas acabou levando ao poder um grupo de corruptos investigados. Alguma coisa aconteceu tá certo, para que ocorra esse espantoso desfecho. Prossigo a leitura. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa e venal. Outra coisa muito importante, né? a gente lembra como foi... Difícil convencer os nossos governos federais de que era necessário tomar medidas para estabelecer uma derrota do oligopólio da comunicação. E como havia no nosso governo e na esquerda brasileira, gente que dizia que o único controle sobre a imprensa que era cabível era o controle remoto. Mas... Na hora do vamos ver, o que se descobre é que essa imprensa facciosa e venal foi decisiva para o golpe. Prossigo a leitura. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e do retrocesso social. Acabam de derrubar a primeira mulher presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido. Isto foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política, progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções: Direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas, direito a uma aposentadoria justa, direito à moradia e à terra, direito à educação, à saúde e à cultura, direito aos jovens de protagonizarem sua história, direitos dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista, é a imposição da cultura, da intolerância, do preconceito da violência. Peço às brasileiras e aos brasileiros que me ouçam. Falo aos mais de 54 milhões que votaram em mim em 2014, falo aos 110 milhões que avalizaram a eleição direta como forma de escolha dos presidentes. Falo principalmente aos brasileiros que, durante o meu governo, superaram a miséria, realizaram o sonho da casa própria, começaram a receber atendimento médico, entraram na universidade e deixaram de ser invisíveis aos olhos da nação, passando a ter direitos que sempre lhes foram negados. A descrença e a mágoa que nos atingem em momentos como esse, são péssimas conselheiras. Não desistam da luta. Ouçam bem. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Sei que todos vamos lutar. Haverá contra eles a mais firme, incansável e enérgica oposição que o um governo golpista pode sofrer. Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez em 2003, chegamos ao governo cantando juntos que ninguém devia ter medo de ser feliz. Por mais de 13 anos... Realizamos com sucesso um projeto que promoveu a maior inclusão social e redução de desigualdades da história de nosso país. Essa história não acaba assim. Estou certa que a interrupção deste processo pelo golpe de Estado não é definitiva. Nós voltaremos, voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano. Espero que saibamos nos unir em defesa das causas comuns a todos os progressistas independentemente da filiação partidária ou posição política. Proponho que lutemos todos juntos contra o retrocesso, contra a agenda conservadora, contra a extinção de direitos, pela soberania nacional e pelo restabelecimento pleno da democracia. Notem que, desse momento em diante, quem se postou em luta contra tudo isso foi a esquerda. O centro e a direita se uniram a favor do retrocesso. É só olhar as votações na Câmara dos Deputados, no Senado, as alianças feitas, inclusive por partidos que integravam o governo Lula e Dilma e que, aparentemente, estavam ao centro ou ao centro-esquerda. Saio da presidência, diz a presidenta ainda. Como entrei, sem ter incorrido em qualquer ato ilícito, sem ter traído qualquer de meus compromissos, com a dignidade carregando no peito o mesmo amor e admiração pelas brasileiras e brasileiros e a mesma vontade de continuar lutando pelo Brasil. Eu vivi a minha verdade, dei o melhor de minha capacidade, não fugi de minhas responsabilidades, me emocionei com o sofrimento humano, me comovi na luta contra a miséria e a fome, combati a desigualdade, travei bons combates, perdi alguns, venci muitos, e neste momento me inspirem em Darcy Ribeiro para dizer... Não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. A história será implacável com eles. As mulheres brasileiras, que me cobriram de flores e de carinho, peço que acreditem que vocês podem. As futuras gerações de brasileiras saberão que, na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência do Brasil, o machismo e a misoginia mostraram suas feias faces. Abrimos um caminho de mão única em direção à igualdade de gênero. Nada nos fará recuar. Neste momento, não direi adeus a vocês. Tenho certeza de que posso dizer até daqui a pouco. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta russo Mayakovsky. Né? Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta. E ela termina dizendo um carinhoso abraço a todo o povo brasileiro que compartilha comigo a crença na democracia e o sonho na justiça. Bom, o que veio depois, a gente sabe. né? Foi tudo que ela previa que ia acontecer no curto prazo. Em primeiro lugar, prosseguiu a ação contra o presidente Lula. Né? Isso já vinha de antes, eu falei da P470, teve um momento da criação da Lava Jato, em 14 de março de 2014, depois teve a condução coercitiva, em março de 2016, e, finalmente, a prisão do Lula, no dia 7 de abril de 2018. Né? Que, do mesmo jeito que muita gente achava que não ia ter golpe, muita gente achava que o Lula não ia ser condenado e preso. E esta crença ajudou a nos desarmar. Porque, quando você acha que o lado de lá está disposto a fazer de tudo, você o enfrenta, com esse conhecimento de causa. Mas quando você acha que o lado de lá tem limite, você não se prepara e se assusta, considera um espanto quando o lado de lá ultrapassa os limites que você achou que ele tinha. Né? Mas depois não parou por aí, porque com o Lula preso, e é sempre bom lembrar mais uma vez, ele foi preso numa aliança entre a direita gourmet e a extrema direita, que se manifestava naquela época pela boca do comandante, general Vilas Boas, que muita gente de esquerda achava que era um cara legal. Sempre é bom lembrar, especialmente os que estiverem aqui ouvindo e que participaram dessa, desse episódio que eu vou citar, por que, cargas d'água, vocês acharam que o Vilas Boas merecia um abaixo-assinado de solidariedade, porque ele seria alguém do bem? A vida mostrou que era um oposto, um conspirador, mas por que a ilusão que alguns tinham nele? Mas tinham. E depois veio Bolsonaro. Né? Bolsonaro atropelou a direita gourmet, tomou a frente da campanha eleitoral e ganhou as eleições numa fraude. Porque é óbvio que se você disputa uma, faz uma disputa eleitoral em que o principal oponente foi tirado na mão gorda, foi uma fraude o processo eleitoral. E quem diz isso? O Supremo Tribunal Federal, que cinco anos depois reconheceu que o Moro não podia ter julgado o Lula, ele era suspeito, e o Lula não devia ter sido julgado no Paraná, aquele ele não era o foro adequado. E, portanto, o Lula é inocente. Não é inocente agora, era inocente naquela época. Ele podia ter disputado as eleições e o resultado das eleições teria sido outro mas a aliança golpista entre a direita gourmet e a extrema-direita não só tirou Lula da disputa, como ajudou ativamente a eleger o Bolsonaro. Vamos lembrar que o senhor Fernando Henrique Cardoso, esse que muita gente se emociona quando ele fala as falas assim pela democracia, eu também fico muito emocionado, sabia? ele votou em branco, votou em branco e agora se arrepende. E aquele outro cidadão foi para Paris, como todo mundo lembra. né? Pois bem, o fato é que o Bolsonaro venceu e por isso que a gente fala que houve um tríplice golpe. E o melhor seria dizer que houve um golpe continuado, continuado, que não terminou ainda. Porque em seguida à eleição do Bolsonaro, a boiada passou. O governo Bolsonaro vem, o Temer primeiro, né? com aquela lei do teto, com as reformas que ele fez, mas depois com o Bolsonaro, prosseguiu, a boiada seguiu passando, afetando... A soberania nacional, os direitos sociais e as liberdades democráticas. Não só no terreno das leis, mas também no terreno da ação de governo. Né? Desmontando, revendo, reprimindo, machucando, agredindo. E, nesse contexto, tá certo? É, começou a haver reação. E aí veio a pandemia. A pandemia bloqueou um processo que estava começando de mobilização popular intensa, contra o governo Bolsonaro. E isso ajudou o governo Bolsonaro a passar mais boiada ainda. E, junto com isso, esse massacre da Serra Elétrica, em que mais de 570 mil brasileiros e brasileiras morreram, sendo que uma parte expressiva deles poderia ter sobrevivido se o governo federal, os governos estaduais e municipais, os seus aliados e o empresariado deste país, tá certo, tivessem tomado medidas adequadas no combate à Covid-19. Né? O fato é que a boiada seguiu passando, gerando muitas contradições e muita discussão sobre como é que nós chegamos até aqui. Recentemente, o governador Wellington Dias, do Piauí, petista, numa entrevista à revista Veja, que deve ter um sex appeal incrível, porque continua tendo petistas dando entrevista para ver, um negócio assim maravilhoso, ele disse assim, olhando para trás, acho que se Lula tivesse sido candidato em 2014, creio que não teríamos enfrentado os problemas que enfrentamos. Ou seja, o golpe aconteceu porque era a Dilma. Se fosse o Lula, não teria acontecido. Essa ideia está na cabeça de muita gente até hoje. Muita gente ainda acha que o golpe foi contra uma pessoa, que se fosse outra, não, seria, não aconteceria a mesma coisa. O golpe, portanto, foi algo que poderia não ter rolado. Quando, na verdade, a disposição golpista das elites seria contra qualquer um que lá estivesse. E a prova disso é que, depois de afastar a presidenta Dilma, eles prenderam o Lula, se eles chegaram ao ponto de prendê-lo, por que também não o tirariam da presidência? Eles poderiam não conseguir. Mas aí o problema é que, com o Lula, com o Dilma, com o PT, etc., a linha política que prevaleceu entre nós não foi capaz de barrar o golpe. Não foi. Pelo contrário. Como a própria presidenta Dilma indiretamente confirma no discurso dela parte dos instrumentos do golpe foram gestados nos nossos próprios governos, achando que nós estávamos fazendo um, tomando grandes medidas contra a corrupção, quando, na verdade, nós estávamos dando instrumentos para politizar tá certo? e partidarizar o sistema judiciário né? e judicializar a política. Mas isso era produto de uma concepção que foi expressa pelo ex-ministro Paulo Vanucchi, numa palestra que eu tive chance de ouvir, em que ele dizia, nós achávamos que se nós fôssemos moderados, eles também seriam moderados. E também é uma concepção que foi expressa pelo ex-ministro Franklin Martins, segundo quem o golpe o surpreendeu, porque ele pensava que a elite brasileira tinha feito as pazes com a democracia. Óbvio que quem pensa assim, é, não se prepara para o golpe, não acha que a classe dominante é golpista, e acredita que se a pessoa que estivesse na presidência fosse outra, eles não teriam tentado o golpe. Né? A própria presidenta Dilma, no dia de hoje, no Opera Mundi, numa entrevista que ela concedeu, ela teria afirmado mais ou menos o seguinte, que se existisse alguém que antes de 2015 duvidava da democracia instalada em 88 e que tivesse razões para crer em um golpe, ela gostaria de conhecer. Ou seja, ela própria acha que o equívoco cometido em não se preparar para o golpe foi produto de uma cegueira universal. Bom, eu leio aqui um editorial do dia 13 de dezembro de 2014, 13 de dezembro de 2014, de um jornal que diz o seguinte. Passamos o ano de 2014 repetindo um mantra, o de que o PT tinha dois objetivos na eleição presidencial. O primeiro era o de vencer. O segundo, vencer criando as condições para um segundo mandato superior. O primeiro objetivo foi atingido. O segundo, não. Joaquim Levi está aí para comprovar isto. O grave é que, se não fizermos um segundo mandato superior ao primeiro, corremos sérios riscos. Entre eles, o de não vencer as próximas eleições presidenciais em 2018. Mas corremos também o risco de vencer as eleições para implementar o programa dos derrotados, ou de sermos sabotados o primeiro ao último dia, ou o de sofrermos uma tentativa de impeachment ou cassação do registro do partido, pois todas as alternativas estão postas na mesa das oposições de direita. Em dezembro de 2014, o editorial do jornal Página 13, da tendência petista articulação de esquerda, falava que nós corríamos o risco de sofrer uma tentativa de impeachment. Então, a presidenta Dilma, me perdoe, mas o golpe não foi um raio em céu azul. Né? E, como eu falei, não é um golpe, é um processo golpista. Né? É um golpe continuado. Eu me lembro que, na época que o Antônio Palocci era uma figura influente no PT... Ele gostava de dizer que a gente estava fazendo uma transição do neoliberalismo do Fernando Henrique em direção a uma coisa diferente, que ele não dizia o que era e não dizia quando a gente ia chegar lá. E ele, como teve um passado trotskista, eu brincava com Antônio Palocci, que tinha inventado a teoria da transição permanente. Né? No lugar da revolução permanente do Trotsky, ele tinha inventado a transição permanente. Pois bem, esses caras criaram golpe permanente, porque, na verdade, nós estamos em estado de golpe, desde... 2016. E o estado de golpe usa o medo como instrumento. Né? Quando esse medo começou a ser rompido, no início de 2020, veio a pandemia. E aí o medo da pandemia, o medo do vírus, foi também um instrumento utilizado pelo governo Bolsonaro para nos manter na defensiva. E junto com isso, junto do medo, Vem uma crença estranha para gente como nós, mas é muito forte, e muita gente de esquerda hoje, de que não precisa ter luta. O governo é fascista, o governo é neofascista, o governo é miliciano, o governo é golpista, mas a gente vai derrotar ele nas próximas eleições. Claro, porque como é que um governo não vai respeitar um processo eleitoral? <risos> mas é genial, é genial, porque é como se a gente pudesse... A gente pinta o, o monstro muito feio para justificar, fazer aliança com todo mundo contra ele. Mas a gente acha que vai destruir esse monstro muito feio no processo eleitoral. Não precisa de luta, de enfrentamento, de ruptura, de choque. É tudo dentro das regras. Né? E foi nesse contexto que a gente travou um debate que, visto de hoje, parece surreal, no início, no final de 2019 início de 2020, entre os que diziam que a gente devia defender o fora Bolsonaro, o impeachment do presidente, afastá-lo, e aqueles que diziam que isso não era o caso, que a gente devia priorizar a defesa da vida. Que, inclusive, podia atrapalhar o combate à pandemia a gente ficar falando de fora Bolsonaro. Que o povo não queria ouvir isso. O povo queria ouvir como resolver os problemas concretos, inclusive da saúde. E que, tranquilo, o país, quando não suportaria... 100 mil mortos. Esse tipo de coisa, o que, que se verificou? Ter deixado o cara lá contribuiu para a pandemia se ampliar. E nós temos 570 mil mortos hoje, e o cara continua lá. Né? Então, é uma, uma mistura curiosa de fatores, né? inclusive a fé nas instituições, que hoje se traduz na ideia de que em 2022 o Lula vai ser eleito e nada deterá isso. Nada deterá isso. E nesse contexto, o medo aparece de novo como argumento para a gente não se expor ao risco. Vamos nos mobilizar. Antes era o Covid, agora é a, são as ameaças golpistas, as ameaças de violência praticadas pelo é, Bolsonaro. Né? Muito bem. Ah, de novo, um debate na esquerda sobre o que fazer. E aí eu entro no segundo e último ponto aqui da nossa conversa, que é o 7 de setembro. Né? É... É claro, como disse um articulista recentemente, que o Bolsonaro está criando, criando um clima de terror para o 7 de setembro, né? mobilizando as cavernas todas. É verdade isso? Sim. Mas qual é o objetivo do Bolsonaro a fazer isso? O objetivo do Bolsonaro é muito claro. As pesquisas indicam que ele pode perder as eleições. As pesquisas indicam que está se constituindo uma maioria da população contra as posições dele. E o que ele está fazendo? Ele está, combinando, está certo? ele está combinando duas movimentações. De um lado, ele continua operando na política institucional tradicional, mobilizando as instituições que são favoráveis a ele. Os parlamentares, ele tem maioria na Câmara dos Deputados e no Senado para muitas questões, governadores aliados, prefeitos aliados, Forças armadas, polícias militares, algumas igrejas, setores importantes do empresariado e o próprio governo federal, que tem muita força. Ele está movimentando as instituições na expectativa de que, ano que vem, que é quando a eleição está marcada, ele recupere as condições de vencer, que é o plano A dele. E, por outro lado, ele está mobilizando a base social dele para demonstrar que tem força, que não está isolado e também para preparar os músculos para, se necessário for, virar a mesa de novo, como já viraram no passado recente. Né? Então, é, essa é a movimentação deles. No fundo, é uma continuidade do que eles começaram a fazer lá por 2013, quando a extrema-direita voltou a fazer algo que não fazia desde o golpe de 64, que é colocar a gente na rua para enfrentar a esquerda no terreno da esquerda. e é tem gente que diz assim: não vamos para as manifestações no dia 7 de setembro, porque isso é enfrentar o inimigo no terreno dele. Ou seja, nós estamos dizendo que o terreno das ruas é o terreno da direita. E o nosso qual é mesmo? É o da institucionalidade, é o das instituições, é do Congresso, é do Senado, é dos meios de comunicação, das Forças Armadas. Não, não. Eles estão ocupando o nosso terreno. Se a gente não expulsá-los do nosso terreno, nós ficaremos sem nenhum terreno. Então, a operação da direita, desde 2013, tem uma lógica. Eles atuam em duas frentes. Eles já fizeram isso no passado, lá atrás, em 64 e voltaram a fazer de 2013 para cá. Eles combinam luta institucional com luta de rua, com luta política ideológica de massa, mobilização. Bom, frente a isso, a esquerda está dividida. Né? Há várias posições na esquerda sobre como agir. Isso não tem nenhuma novidade. Na época da luta contra a ditadura, também havia gente naquela época, no Partido Comunista Brasileiro, especialmente, que condenava como irresponsáveis, por exemplo, as greves do ABC. É gozado que hoje haja dentro do próprio PT, inclusive, às vezes, personagens que participaram daquelas lutas, gente que repita o mesmo argumento, né? Que fique com medo de fazer mobilização, porque o governo é mau, o governo é perigoso, o governo é... a ditadura também era. E foi essencial na luta contra a ditadura mobilizar, né? A lógica de algumas dessas pessoas é tipo assim, vamos deixar o cara falando sozinho. Né? É, foi essa lógica, como eu já expliquei, que fez com que alguns setores da esquerda, no final de 2019 início de 2020, achassem que a gente não devia cair na suposta armadilha de defender o fora Bolsonaro, por achar que isso seria fazer o jogo do cavernículo, né? que a agenda do país seria a pandemia. Né? Como eu já comentei, um cidadão muito conhecido e que segue muito influente até hoje, inacreditável, né? chegou a dizer que o país não suportaria 100 mil mortos. Bom, o que aconteceu a gente sabe. Né? E agora, de novo, há quem diga que o que o Bolsonaro está fazendo com essa convocatória para ocupar as ruas no dia 7 de setembro é desviar a atenção da crise econômico é, social. Na verdade, não é propriamente desviar a atenção. Ele está fazendo a movimentação das suas tropas. Ele está ocupando o nosso terreno, ele está impedindo que a gente utilize as ruas para desgastá-lo. É como se a gente tivesse ocupado um morro do qual a gente dá uns tiros de canhão que os atinge. O que eles estão fazendo? Tirando a gente do morro. É, esse o, é essa a imagem. E se a gente deixar eles tirarem a gente do morro, o que eles vão fazer é usar esse morro para atirar em nós. Nós vamos deixá-lo fazer isso livremente, sem oposição, sem nada? Né? Então, é essa a questão que, no fundo, está posta sobre o dia 7 de setembro. Né? Não adianta dizer que a pauta que o, o, o Bolsonaro está utilizando para mobilizar é ridícula. O fato é que, se ele conseguir colocar a gente na rua e nós nos retirarmos das ruas com medo da mobilização deles, eles terão vencido por W.O., eles terão ocupado um espaço que é muito importante para a nossa movimentação. E não é só importante agora. É, veja, imaginem o seguinte, é, o Grito dos Excluídos acontece desde 1995, e dele participam, e apoiam e se integram todas as forças de esquerda que querem contribuir levando suas bandeiras e respeitando, está certo? o que é o espaço do grito estritamente falando e os que estão apoiando. Né? Então, a questão que está posta é saber se a gente vai deixar de fazer o grito dos excluídos, se a gente vai abrir mão de defender o fora Bolsonaro no dia 7 de setembro. Né? Quem acha que a gente deve fazer isso por conta das ameaças que o Bolsonaro está fazendo tem que responder o seguinte. Se a gente aceitar essa premissa de que a ameaça da violência é motivo para a gente sair das ruas no dia 7 de setembro, tem que responder o seguinte, o que nós vamos fazer daqui até a campanha eleitoral se a extrema-direita voltar a usar esse expediente toda vez que ela quiser? Nós não vamos fazer campanha? Nós não vamos ir para as ruas? Se eles nos expulsarem das ruas agora, o que, que os impede de usar o mesmo mecanismo para nos expulsar depois, para limitar a nossa atuação na campanha eleitoral? Já existem algumas cidades brasileiras, bairros onde o crime não deixa a esquerda entrar para fazer campanha. Imaginem que o Estado criminoso, comandado por um cavernícola, faça o mesmo em amplas regiões do país. Nós não vamos fazer campanha? Entende? Não é uma decisão só sobre o dia 7. Nós estamos criando um precedente que pode ser fatal. E não só em São Paulo e em Brasília, mas pode ser fatal no resto do país. Porque é óbvio que uma decisão de não jogar peso no 7 de setembro em São Paulo e Brasília, vai funcionar como efeito dominó sobre todo o país. Né? É óbvio que podem ocorrer, sim, no dia 7 de setembro, atos de provocação os mais variados. A sugerida invasão ao Supremo Tribunal Federal, agressões contra militantes de esquerda, tudo isso pode acontecer, sim. Mas vamos nos entender. O maior ato de violência no dia de 7 de setembro é o ato da extrema-direita em si mesmo, que está sendo convocado, convocado explicitamente com propósitos golpistas. Se a gente tivesse força, a gente deveria impedir esse ato de acontecer, pois ele se trata de uma assumida incitação ao golpe. É como acontece às vezes na Europa, quando um grupo de neonazistas resolve desfilar com as suas suásticas. Tem que impedir. Não é aceitável. Simplesmente assim, não é aceitável. Se a gente tivesse força, nós deveríamos impedi-los de fazer isso. Agora, se a gente não pode impedi-los, por que cargas d'água nós vamos nos impedir? Além de não conseguir derrotar, a gente vai derrotar nós mesmos. Né? A disjuntiva é essa, ou a gente cancela os atos, como algumas pessoas estão propondo, dando a vitória por WO a Bolsonaro. Ou a gente mobiliza com todas as precauções organizativas e sanitárias, que é bom sempre lembrar, né? Às vezes a gente esquece de falar disso, porque isso já está tão incorporado. Nós temos que tomar precauções organizativas, né? E temos que tomar precauções sanitárias, né? Precauções que valem para o dia 7, vão valer daqui para frente, porque o país não está em modo normal. Essa campanha eleitoral não vai ser normal, né? E. Esses alertas contra o risco do dia 7 são coisas recorrentes. Eu quero lembrar que, quando houve aquelas manifestações das torcidas e dos aplicativos, um militante muito importante, muito respeitável, chamado Luiz Eduardo Soares, que foi secretário do Ministério da Justiça num período dos governos petistas, chegou a escrever um artigo alarmista, dizendo que aquilo era um desastre, que só faria o sentido a gente ir para o confronto fazer uma manifestação aí para o confronto agora, né? Porque confronto, para mim, é quando você resolver, por exemplo, fazer uma manifestação no lugar onde eles estão fazendo. Isso né? seria um confronto. Mas fazer uma manifestação no outro lugar é um confronto, né? Ele diz, só faz sentido ir para o um confronto se a correlação de forças permitir. Ou poderemos sofrer uma derrota histórica, um banho de sangue e um golpe. Não aconteceu nem a derrota histórica, nem o banho de sangue, nem um golpe. Era um discurso alarmista, que naquele momento não foi tomado a sério por ninguém. Mas esse discurso volta o tempo todo, porque isso faz parte da lógica do medo que o bolsonarismo instila entre nós. Né? Óbvio que o caminho que o Bolsonaro escolheu, não é de agora, como é só ver toda a história dele, é ou inclui a ameaça e a violência. E isso não tem a ver com o dia 7. Isso já veio de antes e vai continuar. Não vai ser fácil tirá-los da presidência da República. Nós não estamos tratando como a direita normal. Portanto, se a gente quiser fazer fortes mobilizações, uma forte campanha eleitoral ali na frente, a gente precisa se adaptar desde já a essas condições que estão sendo postas pelo inimigo. Né? Pelo inimigo. Por fim, foi publicado recentemente no site Outras Palavras uma polêmica muito interessante entre o Gilberto Maringoni e o Valério Arcari. Tanto Gilberto quanto Maringoni são do PSOL. O Maringoni foi, inclusive, candidato a governador de São Paulo. E o Maringoni, que é contra os atos do dia 7 de setembro, ele diz no final do seu texto que Bolsonaro seria um mal militar que não conhece tática e estratégia. Assim agem também os desocupados, fantasiados de generais que compõem sua pandilha, não avança, provoca, não conquista terreno, grita e faz espalhafato para ocupar o beco em que se meteu. É pura fanfarronice esse parágrafo, né? porque é um, é, ele fala tudo isso, que parece uma coisa corajosa, no final de um texto em que ele propõe que a gente não faça nada no dia 7 de setembro, que fique em casa. Né? Mas, além da fanfarronice né, que tem nesse parágrafo, é de uma profunda é, ilusão, porque é claro que o Bolsonaro é um cavernícola, mas também é óbvio que ele tem criado as condições para fazer a boiada passar. E ele tem criado essas condições, inclusive, na base do grito. Ele tem conseguido impor o medo, em parte importante, da sociedade brasileira, inclusive na esquerda. Eu pergunto a vocês, se um presidente petista dissesse que ia fechar o Supremo, que ia fechar a Câmara, que não ia ter eleição, quantos segundos demoraria para que as instituições tomassem medidas para afastar imediatamente esse presidente. É óbvio que as instituições ou são cúmplices ou estão atemorizadas por esse cidadão. Portanto, o fato de que ele é, grita e faz espalhafato permite a ele conquistar terreno. O que o Gilberto Maringoni diz naquele parágrafo, portanto, é uma tolice completa, não é... É uma cegueira em relação ao que, de fato, está é, ocorrendo. Né? O fato é que o Bolsonaro tem conseguido obter vitórias para eles sem desembanhar a espada, que, segundo o Sun sul, do sul é, melhor das, é o melhor dos procedimentos. Né? Você não, não tira a espada e ganha uma guerra. Se a gente se ausentar no dia 7 de setembro, é isso que vai é, ser o resultado. Então... Muito ao contrário do que algumas pessoas dizem por aí, nós temos que dar todo o apoio à realização do Grito dos Excluídos, temos que mobilizar mais ainda, temos que convencer todas as entidades, partidos, sindicatos, movimentos a organizarem a sua participação no dia 7 de setembro, irem em blocos, marcarem pontos de reunião, irem uniformizados e constituírem equipes para registrar o ato e para cuidar da segurança do ato, para impedir provocadores de agir, tá certo? É muito importante a gente tomar todas essas medidas, além das medidas sanitárias e políticas, tomar também medidas organizativas e de segurança, lembrando que a maior segurança que a gente pode ter é o comparecimento de muita gente, muita gente. E é uma circunstância importante como eu já disse antes, e com isso eu termino, é, nós não estamos indo pela primeira vez a uma festa que não somos nós que organizamos e a gente vai lá para causar. Não! O Grito dos Excluídos é organizado desde 1995. Todos aqui que estão acompanhando essa transmissão certamente já participaram de vários. Eles é que estão querendo nos impedir, pelo medo, pelo grito, pela ameaça, de nos manifestar no Dia da Independência do País. Só nos faltava essa, né? Se a gente se dobrar isso, o resultado não vai ser que a gente vai chegar mais forte ali na frente, não. Isso daí tem um efeito corrosivo, porque uma parte da população brasileira está acompanhando isso também. Sabe que está em curso um enfrentamento. E para vencer esse tipo de enfrentamento, é preciso ter disposição de correr riscos travar batalhas cujo resultado não está garantido. Mas isso faz parte da vida. Né? Quem acha que Vitória cai de paraquedas deve realmente ficar em casa. Quem acha que é a luta que impede a catástrofe, é a luta que cria as condições para Vitória nas urnas, tem que sair às ruas no dia 7 de setembro. Bom, estamos aqui já há uma hora, desde que a gente começou, era esse o nosso plano. Eu estou aqui na seguinte situação. né? Eu não tenho acesso a a eventuais questões que possam estar aparecendo no chat. Então, se por acaso a companheira Soraia, do CCV, né, tiver tendo acesso e quiser me passar alguma questão por zap ou por outro caminho, eu posso tentar responder. É, se, não, se não tiver nenhuma questão, a gente vai é, encerrar logo mais. Né? Lembrando para os que chegaram depois, acompanharam depois, que... Esse é um programa chamado Roda de Conversa. Essa Roda de Conversa é, foi criada pelo Centro Cultural Esperança Vermelha num outro formato, numa época em que era, de fato, uma roda, que depois passou a ser transmitida e depois foi virando um programa transmitido com participação maior ou menor. E esse programa, ultimamente, é conduzido pelo nosso amigo Adriano Bueno, e, como foi explicado, ele não pôde participar hoje por conta de uma atividade da cultura na cidade. Né? Então, eu estou aqui, de fato, o substituindo. Então, vamos esperar um minutinho só para ver se a Soraya entra em contato. Se ela não entrar em contato, a gente vai encerrar. É, perdão. A Soraya está dizendo aqui que tem apenas comentários. Não, é, pode me passar, Soraya, se você puder passar aqui no zap, leio alguns e a gente encerra, então, dessa maneira. Lembrando que na semana que vem tem mais, roda de conversa. Né? Provavelmente sobre a conjuntura aqui de Campinas, mas isso quem vai falar é o próprio Adriano Bueno. É um dos comentários que apareceu aqui diz assim, a ameaça de violência sofremos todos os dias nas periferias da vida. Não podemos nos intimidar diante do fascismo. É o comentário feito pela Valkyria. E não é só... É, ela, ela coloca o problema no, no lugar que eu acho que é bem adequado. Né? Quer dizer, há uma violência cotidiana contra o povo brasileiro, que é estrutural, que atinge mais as populações pobres, periféricas, negros e negras. Né? E, em alguns momentos, atinge também setores médios e atinge a atividade política. Nós estamos num desses momentos, mas é bom sempre lembrar que o problema é muito mais profundo né? e que, de certa maneira, o fato de a gente não ter enfrentado como deveria os torturadores, os golpistas, os que mataram pessoas, que desapareceram com cadáveres na época da ditadura, serve de salvaguarda para que a tortura continue sendo utilizada, o assassinato, o desaparecimento continue sendo utilizados como instrumentos, entre aspas, é, Técnicas policiais, entre aspas, é certo? É, por aí afora. A Wanda Conte diz aqui: vencer o medo com a certeza de que os mais vulneráveis precisam, não podemos deixar de lutar agora, hoje. É a mesma ideia, quer dizer, o tema do grito dos excluídos tem toda uma simbologia que não preciso explicar aqui. Né? E, como eu falei repito, vem desde 95, são 26 anos, acho, né? E como é que pode, é, por conta do cavernícola rosnar, a gente deixar de fazer, ou ele decidiu que a gente pode falar... Notem que o, o, o governador Dória, que posa de democrata, é, entregou a paulista para os bolsonaristas e decidiu, como se fosse o imperador do estado de São Paulo, dono do território, que não poderia haver nenhum outro ato em São Paulo. Eu, quando vi isso, já achei um absurdo, mas eu achei que ele estava proibido na cidade de São Paulo. E ontem descobri que, na verdade, a proibição era extensiva a todo o Estado de São Paulo. E não é óbvio, porque o chefe da segurança pública do Dória é um general indicado quando o Dória era amiguinho do Bolsonaro. O cara está lá ainda. E o, o naipe do policiamento militar do Estado de São Paulo é dado pelas declarações do comandante que ele teve que afastar, convocando a manifestação bolsonarista. Veja, é, é, é com essa gente que a gente está lidando, ou seja, com pessoas que... Acham que podem decidir quem pode se manifestar sobre o que e quando. O nome disso é ditadura, tá certo? E a gente não pode, é, diante disso, é dizer: ah, vamos soltar uma nota de protesto, mas vamos ficar em casa, né? Porque aí eles conseguiram ganhar no berro, né? A Maria da Fé diz: Walter, o grito dos excluídos sempre foi realizado sem permissão. Por que agora deveria ter licença? Claro que não precisa, não deve. Né? aqui em Campinas, por exemplo, de onde a gente está fazendo essa transmissão, o grupo dos excluídos sempre entra no final das, né? das, das, das, dos desfiles e, às vezes, enfrenta é, mal-estar com o policiamento, às vezes não, tá certo? às vezes tem provocação de direita, às vezes não. É possível que haja, a gente está insistindo que é necessário se manifestar, isto não quer dizer que nós achamos que não vai acontecer nada. É provável que aconteça. Mas faz parte desse momento de disputa, porque se a gente, diante dessas ameaças, não colocar povo na rua, eles vão se sentir mais seguros para fazer novas e mais duras ameaças e medidas. Né? A Paloma a Emanuele faz aqui um elogio ao debate... A Wanda Conte diz que a licença é a luta do povo que faz. E acho que é isso, então, se não tiver mais nenhuma questão que a Soraya queira colocar aqui, a gente vai começando, então, a encerrar essa roda de conversa, que teve muita roda e pouca conversa, mas é um pouco o formato que a gente está sendo obrigado a fazer por conta da pandemia. Né? Nós estamos no final do mês, quero lembrar quem contribui com a sustentação do Centro Cultural Esperança Vermelha, que amanhã ou depois, provavelmente, vocês vão receber aqueles bilhetinhos, olha, se quiser, podemos ajudar, ajude, porque a gente precisa pagar as contas, tem sido uma, um espaço importante para a esquerda aqui em, na cidade de Campinas. Então, é por aí que a gente vai ficando, são 20 horas e 15 minutos. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora seu governo, suas políticas, ética teva Boa noite a todos, boa noite a todas. Viva a presidenta Dilma Rousseff, que foi vítima de um golpe... Há cinco anos e que se portou com uma dignidade exemplar, acho que todos aqui lembram do que foi aquela, aquele interrogatório no Senado Federal, tá certo? Ela contribuiu muito para que a gente caísse de pé. E isso, às vezes, é o fundamental. A gente não pode é, impedir certas derrotas por erros políticos nossos, porque o inimigo. mas a gente pode preservar tá certo? a nossa dignidade e a nossa capacidade de análise. E isso a gente conseguiu preservar. Boa noite a todos, boa noite a todas, e a gente se vê com o Adriano Bueno na próxima terça-feira, na próxima Roda de Conversa. Tchau.